Então, a casa do Pão de, Modo de uh, está quase centenária, uma vez que surgiu em 1925 uh, e é uma casa que surgiu em é resultado da procura do público de um produto específico, que é o pão de ló de Alfezerão. Este pão de ló inicialmente era feito e comercializado apenas em ocasiões especiais, nomeadamente nas festas de locais da igreja, em que nos leilões aparecia sempre o pão de ló de Alfezerão. Como os clientes de passagem perguntavam pelo pão de ló, na altura o barco que estava cá, a na freguesia e, especialmente, a sua irmã, Dona Adília, decidiram começar a fazer e comercializar o pão de ló. E, portanto, é aí que surge a Casa do Pão de Ló de fundada em 1925 e que faz e produz pão de ló e vende até hoje. Dentro dos pães de ló tradicionais portugueses, juntamente com o de Ovar, é o pão de ló mais úmido, não é? mais cremoso. Depois, todos os outros são pães de ló secos, Podem eventualmente ser umedecidos com uma calda, como as fatias da roca, é? ou revestidos com açúcar, mas o pão de ló, portanto, ao vácuo de uma de embora com procedimentos completamente diferentes, nomeadamente em termos de cozedura, são dois pães de ló cremosos. E, portanto, essa é a especificidade do pão de ló de é ser um pão de ló extremamente cremoso e por isso mesmo muito apetecível. Primeiro, há, há um mito que também deve ser, hoje em dia, começa a ganhar força, que é quando o pão-de-láu de tem de se comer a, seguir, a sair do forno. Não, muito pelo contrário. Quando o pão-de-láu de sempre teve uma característica que é precisa de repousar e até deve ser comido no dia seguinte e não quando acabar de sair do forno, que é precisamente para ganhar eh, densidade, sabor, eh, retirar só o sabor ao ovo e a farinha e às vezes nós hoje em dia com o eh, acabar de fazer, não é? Acabar de fazer, vamos ao supermercado e compramos os pastéis de nata congelados e depois dizer que são maravilhosos, não é? Porque estão, a, não é? Ou o pão também congelado, acabar de fazer, como se mas depois já não presta para nada. E portanto, as coisas quando são bem feitas e os doces tradicionais, precisam do seu tempo. Portanto, essa é uma das características do pão de Depois, vai bem com quase tudo. Não é? Vai bem com o chá ou café, simplesmente. Vai bem com uma ginginha de alcovaça. Com vinho do Porto. Já fizemos um teste, uma vez, com um vinho branco. Colheita tardia também vai lindamente. Portanto, quase tudo. E acompanha bem o pão de da Alfeizeral.